Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa toquinha aqui, ó, essa caminha aqui, ó, toquinha para gato. Essa peça foi pedida pelo nosso aluno júnior, né? Lá dos nossos grupos. E a gente desenvolveu para ele. Ele nos trouxe uma foto e a gente desenvolveu para ele. Olha só que linda que ficou essa peça. A gente tem uma tamanho 3 e a menorzinha, né? A nossa tamanho 0 aqui. A média e a pequena, menor de todas, essa grade. Esse modelo a gente tem seis tamanhos: do zero ao seis. Então a gente tá aqui com tamanho três e a tamanho zero para vocês verem a diferença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 Vamos lá fazer a nossa peça, então, a nossa caminha toca para gato. Olha só que linda que é essa peça. Vem comigo, bora lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Vamos lá pessoal fazer a nossa toca do gato essa peça foi pedido pelo, pelo nosso querido aluno né o Júnior e a gente vai fazer ela hoje aqui eu fazer o tamanho zero tá ela é do zero ao tamanho 6 a nossa grade tá o zero dá para aqueles gatos recém-nascido dá para os gatinhos bem pequeninos tá bom então a gente vai fazer o zero a gente já fez o três eu mostrei no vídeo né no início do vídeo o tamanho 3 e aqui Agora, a gente vai fazer tamanho zero, tá bom? O passo a passo para vocês verem como é que faz. Como eu disse, o Júnior mandou uma foto pra gente, pra gente desenvolver esse molde e a gente desenvolveu o molde para ele, né? A gente tinha um molde parecido que a gente vendia nos bazares, né? Mas, esse é mais complexo. Porque o que a gente tinha nos bazares era de metalaceira, era mais molinho. Então, esse eu coloquei espuma para deixar ele mais durinho. Estou usando a nossa manta R1 para deixar ele bem durinho. E vou colocar zíper também no nosso molde do bazar, não tinha zíper. Então, a gente desenvolveu ele certinho para usar a espuma e o zíper e a nossa manta R1, que é mais, mais grossinha, tá bom? Então, vamos aos moldes, vamos aos materiais que a gente vai usar. Vamos usar um zíper, tá? Ah, cada molde tem a medida aqui, né? Ah, cada molde tem a sua medida, onde vai o zíper ali tem a medida. Zíper, esse aqui tá 19,84. Então, você vai ah, ah, colocar essa medida duas vezes, né? Porque o zíper aqui, nós estamos trabalhando com a metade do molde. Então, o zíper duas vezes, tá? Então, a medida do zíper é 19,84 eu cortei... Ah, por duas vezes 20, e quarenta, né? Pra, um, antes que, que falte sobre Então, um zíper em metro O cursor, né? Eu vou usar um cursor, mas você pode estar tá colocando dois Tá bom? Deixa eu colocar aqui pra gente não perder E os moldes, né? A gente vai usar a manta R1, tá? Essa manta ela é mais grossinha Manta acrílica mais grossinha, R1 Então, na manta Esse molde é da manta Ó, Uma vez na manta R1, você vai cortar uma vez dobrado, tá? A gente vai usar espumas também, tá? Essa espuma aqui, que é esse molde aqui da espuma. é Esse molde aqui, tá? Da espuma. Então... Para não ficar muito grande, né? para vocês não imprimir tanta folha. Então, eu coloquei o molde da espuma dentro do molde do molde do tecido principal, tá? Mas aqui eu deixo descrito de duas vezes do tecido principal. Aqui eu tô usando Belize, tá? Belize é um tecido, ele não é impermeável, gente. Não se confunda. Ele é mais grossinho, mas não, isso não quer dizer que ele é impermeável. É um tecido bem grosso, né? Ó, como pode ver, mas não é impermeável, tá? Então no Belize eu vou cortar duas vezes inteiro, tá? E aqui na nossa espuma, tá? A espessura dois, dois centímetros. Na nossa espuma eu vou cortar uma vez essa parte aqui de dentro, ó. Essa parte aqui de dentro, vou cortar uma vez, ok? Então uma vez na espuma. A parte de dentro aqui, né? Que é cerca de dois centímetros cada lado. E duas vezes no Belize, ok? Esse molde aqui eu vou cortar duas vezes, tá? Duas vezes. A dobra desse molde aqui, que é o nosso molde da frente, é só aqui embaixo. Duas vezes no Belize, tá? Esse molde aqui duas vezes no Belize. Esse molde aqui eu vou cortar... Uma vez no emborrachado, emborrachado de tapete, ou você pode estar tá usando a, a, o courino, né? Aqui eu vou cortar duas vezes no Belize, tá? Ou uma vez inteira e uma vez, duas vezes aqui no meio, né? Aqui duas vezes no Belize e uma vez na nossa espuma, espessura 2, ok? Então são esses nossos materiais. Vamos à nossa peça, então. Vamos começar com a, no... a nossa frente, tá? Vamos pegar as nossas frentes aqui, ok? E a nossa manta acrílica. Nossa frente e a nossa manta. o nosso topo, ok? Atenção, que o nosso topo, essa parte é arredondada é a parte que vai aqui para baixo, tá? Ó, nós vamos pregar o nosso topo aqui. Essa parte arredondada é a parte que vai aqui para baixo, ok? Então, bora lá! Vamos pegar a nossa frente aqui e vamos Pegar o nosso topo arredondada pra baixo. Vamos lá. Mesma coisa aqui. Desse lado ficou assim, mesma coisa com a outro, com o outro lado, tá? Com a outra peça aqui, parte arredondada para baixo. O Júnior tá está esperando esse vídeo para fazer a festa. Agora vamos acertar bem aqui, OK? Vamos pegar a nossa manta e vamos acertar bem também, tá? Nossa peça principal no avesso, nossa manta em cima das duas peças, tá? Eu gosto de prender com o alfinete, que daí ele não sai do lugar, Ok? me sinto mais segura prender com o alfinete, mas vai de cada um, né? Então, acertei bem aqui. E agora aqui eu vou passar uma costura juntando aqui, ó. Tá? Juntando bem aqui, eu vou passar uma costura ao redor, OK? Thank you. Feito isso, tiramos os nossos alfinetes daqui e vamos fazer piques aqui, ok? Lembrando que esse é o tamanho menor. Para gatinhos pequeninos, tá? Recém-nascido, de preferência. Feito isso, a gente vai virar a peça. Se você quiser fazer... Aqui, com manta, a... se você quiser fazer aqui no lugar de manta, você colocar a espuma, também dá, tá? Também vai dar tranquilamente. E aqui a gente vai fechar aqui do lado, arrumando bem aqui, ó, tá? E vai vir passando a costura de segurança na peça toda. Sempre arrumando aqui a manta certinho. Essa parte tá pronta, reserva. Se você quiser passar um ponto aqui, pode se passar. Eu não acho necessário, mas se você quiser passar, você pode passar. Reserva, tá? Depois a gente vai pegar ela novamente. Vamos pegar aqui as nossas costas. O nosso zíper, vamos pregar o nosso zíper aqui, tá? Os dentinhos para baixo, vamos pregar aqui. E aqui, a gente vai pregar pra cima assim, tá? Aqui a gente vai pregar assim, tá? Ok? Bora lá, ajeita bem. arruma bem aqui, pra dar certo. E vamos pregar o nosso zíper aqui. Pegado o nosso zíper aqui, vamos pegar a nossa. a nossa frente. Abrimos aqui as nossas costas. Depois a gente vai colocar o cursor. Aqui a nossa frente. Vamos colocar a nossa frente aqui. Ok? E com as nossas costas, zíper para baixo aqui, a gente vai abraçar a nossa frente assim, tá? Vamos arrumar, arrumadinho aqui, orelha com orelha aqui, certinho. Vamos colocar um alfinete. Orelha com orelha aqui, certinho. Vamos colocar o alfinete. Ah, vamos colocar o cursor também. Vamos colocar o nosso cursor aqui no zíper, tá, gente? Vamos lá. Isso aí, colocamos o cursor, orelha com orelha aqui, tudo certinho. E agora, a gente vai vir costurando, tá? Toda a peça, juntando toda a peça, tá? Vamos cortar o excesso do zíper aqui. Vamos juntar toda a peça, passar a costura em tudo, fechar toda a peça, ok? Então, a frente aqui dentro, tá? Frente aqui. E a gente abraça com as nossas costas aqui, ó. Faz o sanduíche com a frente ali dentro. O zíper tá aqui, depois da gente costurar, a gente abre o zíper pra virar, tá? Então, bora lá. Vamos lá, então. dando para não escapar, tudo certinho. Vamos fazer pique. Feito o pique, vamos abrir aqui o nosso zíper. E vamos virar a nossa peça. Agora vamos colocar o nosso fundo. Assim, tá? O nosso fundo ele vai assim, tá? Aqui, então a gente vai pegar essa parte do zíper que a gente deixou fora aqui, tá? aqui e vamos pregar. Se você quiser alfinetar antes, pode alfinetar, tá? Se você quiser fazer pique, você faz pique, meio, meio, você já sabe que aqui é o meio, você começa por aqui, tá? Meio, meio, o pique que você fez vai encostado aqui na costura e você vai pregando, tá? Desse lado aqui, você pega só a parte do zíper aqui, que tá sem costura, essa parte aqui não costura, não, não prega junto, prega só essa parte aqui. E vai pregando, ok? Bora lá, então. então. eu sei que aqui é o meu meio. Borrachada eu coloco pra dentro, pra depois eu poder virar a peça, tá? E vamos pegar a nossa peça aqui se você quiser colocar um alfinete aqui para segurar melhor ainda ok Pegamos o fundo aqui. Agora vamos colocar o nosso. a nossa espuma aqui. fechar o nosso zíper. Fechamos o nosso zíper, agora vamos virar a nossa peça de novo, tá? Vamos virar no direito. Virada Ficou assim Ó o fundo Como que ficou Então o nosso zíper tá aqui Do lado de dentro, tá? O nosso zíper nessa peça Ela vai ficar do lado de dentro Ok? A hora que quiser tirar Só sai essa parte das costas A da espuma, tá? A gente não sai Então a nossa toquinha tá quase pronta Olha só que bonitinha Quase pronta Agora vamos fazer a última peça, que é a nossa umfadinha para por dentro, ok? Então, vamos lá. Você pode cortar duas vezes, só costurar ao redor, virar, dar acabamento, tá pronta, né? Mas, para ficar melhor, eu acho legal você cortar uma vez inteira... E outra vez, você corta no meio, uma das vezes, pra fazer um acabamento melhor, ou até mesmo pra tá colocando o zíper, né? Pra você tá tirando, pra poder lavar essa, essa capinha, né? Pra poder lavar a capinha. Aqui fizemos a bainha aqui e aqui, aí agora a gente coloca um em cima do outro aqui, direito com direito, avesso com avesso, ok? E vamos juntar aqui certinho. Passamos uma costura ao redor, ficou assim. Agora, a gente vai colocar aqui na nossa almofadinha, na nossa nossa espuma de dois centímetros. Então, como vocês podem ver, ficou fácil de tirar para lavar. Assim a cama fica fácil para lavar, porque ela tem zíper para tirar a espuma de trás ali. A manta R1 não vai... Pode colocar, lavar na máquina, que é só tá na parte da frente, não vai danificar. E aqui, dá pra tirar daqui. E aqui aqui tá a nossa casinha, nossa toquinha. A gente vai colocar aqui, o zíper vai ficar escondido ali dentro, nem vai dar pra perceber que tem zíper. Porque o zíper vai ficar escondidinho aqui dentro e... Assim ah, Olha só Nossa Toquinha do gato Essa é a tamanho zero Para gatinhos pequeninos Recém-nascidos Pequeninos, né? Nossa Fundo, como ficou, tudo bem, bem certinho, tudo bem casadinho. E esse é um tamanho três, tá? A gente tem seis tamanhos. Ah, tem zero, né? Zero, um, dois, aí tem a três, quatro, cinco e seis, tá? Então, essa é a menor... E essa é a média, ok? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu amei o resultado, Júnior. Espero muito que você tenha gostado, tá bom? E. Por hoje é só, gente. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas, muitas camas, muitas toquinhas para os nossos bebês de quatro patas. Tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!